Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre uma coisa que Pra mim, mudou minha vida com Ele Passar um tempo a sós com Deus O que, que seria isso? Ter um encontro com Deus Amoroso, romântico, maravilhoso O que, que é passar um tempo a sós com Deus? Muitas vezes, quando a gente fala assim Você tem que passar um tempo com Deus Você tem que buscar Ele Você tem que desfrutar da presença de glória do Senhor Jesus As pessoas entendem isso Se organizam para isso, mas geralmente passa um tempo ou lendo a Bíblia, ou ouvindo louvores, ou estando na igreja. E realmente, em todas essas atividades, você está se encontrando com aspectos do Senhor e buscando, e, e renovando, transformando o seu eu em relação ao eu de Cristo, ok? Mas existe uma outra forma de desfrutar do Senhor que eu queria trazer hoje, nesse vídeo. Uh, um tempo atrás, eu estava pensando, eu estava fazendo uma relação entre... É, o batismo e o casamento, o relacionamento com Deus amoroso e o relacionamento entre o noivo e a noiva, já que nós somos igreja noiva de Cristo, né? E pensando nisso, também lendo um pouco de Cantares de Salomão, eu comecei a entender... Que muitas vezes a gente quer ter um relacionamento íntimo com Deus. Sabe aquela intimidade de melhor amigo que você olha no olho da pessoa e você já sabe o que ela tá pensando? Ou que alguma coisa acontece e os dois riem porque tem uma piada interna? Então, isso só vem pela convivência. Isso só vem pelo relacionamento que gera intimidade, porque você passou muito tempo com a pessoa. Eu costumo dizer que existe uma forma de soletrar amor, que é T -E -M -P -O, T-E-M-P-O, tempo. Quando você ama algo ou alguém, você dedica seu tempo para aquilo ou para aquela pessoa. Pelo menos comigo é assim. Quando eu gosto de alguém, sou apaixonada por alguém, ou eu amo, por exemplo, a minha família, eu quero passar tempo com ela, eu quero conhecê-la melhor, eu quero desfrutar de estar ali com ela. E quando eu sou muito íntimo de um amigo, por exemplo, eu consigo ficar horas sentado do lado sem nem precisar conversar, sabe? Não tem aquela, aquela agonia de não podemos ficar no silêncio, senão vai parecer que é tédio. A gente pode só ficar junto do outro que tá tudo bem, porque a gente já é íntimo o suficiente pra isso, é desse aspecto que eu tô falando, essa intimidade com Deus que te permite ficar um tempo com ele, desfrutando da presença dele, você não necessariamente está se forçando a aprender algo, não é um estudo bíblico, não é um momento de é, aprender uma canção nova para louvar ao Senhor, ou não é um momento de unidade e comunhão, é um momento de desfrutar da presença do noivo. Desfrutar da presença de Cristo, estar com Ele e, e sentir a presença dEle e se permitir estar ali. Porque Deus é uma pessoa e quando nós amamos pessoas, nós gostamos de estar com elas. Quer ver um exemplo? Imagine que você se apaixonou por alguém. Como eu sou menina, eu vou colocar um bofe, um boy maravilhoso magia, que em nome do Senhor Jesus vai vir um varão abençoado, enfim. Imagina que você se apaixonou por alguém. Agora imagine que o seu relacionamento com essa pessoa... É totalmente baseado no que as pessoas que conhecem ele dizem pra você. Então, vou colocar meu exemplo. Apaixonei pelo Godofredo. Então, todo meu relacionamento com Godofredo é o que eu stalkeio do Godofredo nas redes sociais, o que eu procuro saber sobre ele, quando eu me reúno para falar com os amigos do Godofredo, então, tudo que os amigos do Godofredo me contam, eu fico sabendo sobre ele, ou quando eu começo a escrever cartas e declarações e cantar canções e fazer serenata de amor para Godofredo. Tá ótimo, não tá? Mas cadê a parte que eu passo um tempo com ele? Tenho um encontro com ele, sabe? Olho no olho, assim, fico zaronha de paixão, dá aquele frio na barriga. Tenho uma experiência com ele. É disso que eu tô falando. Muitas vezes a gente até... Tem essa experiência com Deus, mas é como se a gente estivesse num encontro romântico mexendo no telefone o tempo todo, sabe? O que eu estou dizendo é que algo que mudou minha vida foi quando eu comecei, a, antes do dia começar, assim, eu acabei de acordar, porque eu acho que você só afina o instrumento antes de tocar ele. Então, meu dia precisa da benção do Senhor. Então, antes do meu dia começar mesmo, eu acabo de acordar ali, mês 11 ainda, eu vou para um cantinho, ou às vezes até na cama, mas geralmente eu vou para um lugar, ou na sacada, ou no banheiro, ou na cozinha, mas eu vou para algum lugar que está mais quieto e respiro. <risos> eu dou um bom dia, Espírito Santo, e oro um pouco, mas de repente eu me permaneço em silêncio e convido a presença do Senhor a me inundar, a estar comigo, a me abençoar naquele momento. E não sei como explicar muito bem, porque não se explica as coisas de Deus, né? Apesar de que a gente tenta para ajudar, inspirar, mas é como se viesse um, um sentimento de amor profundo de dentro para fora. Uma paz que inunda, como se... Tudo bem, você pode ter problemas no seu dia, mas você vai estar em paz durante os problemas, sabe? Eu começo a sentir uma presença mesmo, como se fosse um abraço espiritual. E isso não está dependendo se eu estou cantando louvores, ainda bem porque minha voz parece uma gralha engasgada, não está dependendo se eu estou lendo a Bíblia, tentando entender o que é Bacu que tem a ver com sofonias, não está dependendo se tem mais pessoas da minha igreja formando um corpo de unidade, está dependendo do versículo onde Jesus ora ao Deus, falando assim, pai, eu quero que eles sejam com a gente como eu sou com o Senhor. Sabe? É unidade, é viver junto, é relacionamento, é estar ali íntimo. É saber que quando eu sinto um estralado assim dentro do meu peito, Deus tá falando comigo. Não é só no arrepio, não é só quando alguém vem e coloca a mão sobre você, que você vai ter a experiência com Deus, Deus quer ter uma experiência com você, íntimo, sozinho, particular, porque Ele ama você, Ele morreu por você, Ele conhece até os fios da sua cabeça que caem. Ele sabe toda a sua história antes de que você existisse. É disso que eu tô falando, é de desfrutar a Deus, é de passar um tempo a sós com Ele, é de se permitir ficar em silêncio e deixar uma onda espiritual santa te inundar, sabe? É, é pegar um tempinho assim do seu dia e você pode fazer de alguma forma, você pode orar nesse tempo, ouvir um louvor ou cantar um louvor nesse tempo, você pode agradecer pelo seu dia, claro que sim, não existe lei entre nós, existe graça, mas... Esse sentimento da possibilidade de estar um tempo com Deus, ter um encontro com Deus, ver ele face a face, como em Peniel aconteceu, desfrutar da presença dele como era Moisés na tenda do encontro, ou simplesmente sentir a fluência, sabe? Essa intimidade de eu sei o que Deus está dizendo e eu estou escutando, ou eu estou falando, somos um. É mais ou menos por aí, é ser um com Deus E geralmente, quando a gente ama alguém para que a gente tenha esse nível de intimidade A gente precisa passar tempo com essa pessoa Então, às vezes você fala Mas eu não tenho tempo para isso Tira um pouco do tempo do Instagram Tira um pouco do tempo da Netflix, sabe? É, se reorganize para poder desfrutar do Deus que você serve E desfrutar é isso mesmo É descansar na presença dEle É deixar sentir, é deixar vir É olhar na face do Senhor Jesus Cristo e falar Eu te amo tanto, obrigado por ter morrido por mim Ou melhor, por ter entrado na morte por mim Vencido ela e ressuscitado E um dia eu vou estar com o Senhor na glória onde eu não vou ter nem rinite, nem sinusite no frio, sabe? É, é disso que eu estou falando eu acho que tem um momento da vida de todo cristão, que a gente tem que começar a ver Deus não como um Senhor longe, mas como um Pai amoroso, num dia de domingo, depois do almoço, que quer nos abraçar ali no sofá, assistindo um bom filme, comendo uma pipoquinha. Só que aí você come pão e vinho e descansa no colo do Senhor Jesus, sente o cheiro do bálsamo da unção do trono de Deus e permita se sentir filho amado, filha amada, pessoa que... Que sabe que é amada por um Deus que pode todas as coisas. Não é porque você é um filho amado que você não vai ter problemas. Mas é porque você é um filho amado que você é mais do que vencedor em todos os problemas. E que independente da sua batalha, você vai sentir paz enquanto você está lutando. Porque o seu Deus já foi na frente e já venceu por você. Amém? Que o Senhor te favoreça.